Hey guys, what's up? Aqui é o e uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você já viu ou ouviu alguém falando, ou em algum lugar, essa expressão que vai aparecer aí na tela? Você sabe o que, é que significa ela em inglês e como pronunciá-la? So check it out. Gente, a pronúncia correta é to stay up late. To stay up late, do jeito que você está vendo aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é usada para você falar que você ficou até tarde acordado. Aplicação numa frase. Peter could stay up all night